Olá, vamos dar início à nossa aula número 4 do curso online do passo a passo para o aumento de coroa clínica. E hoje a gente vai conversar sobre o que é que a gente deve avaliar clínica e radiograficamente para planejar a cirurgia de aumento de coroa clínica, ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns, é, alguns detalhes importantes nesse planejamento para a gente ir é, construindo essa ideia de fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica de forma segura e de forma previsível para todo mundo, tá bom? Vamos lá. Então, a gente recebeu hoje um paciente no consultório e esse paciente chegou com o encaminhamento é, ou você que é clínico sabe que ele precisa de um aumento de coroa clínica, né? E você, então, vai precisar submeter né, esse paciente, vai precisar fazer a cirurgia de aumento de coroa clínica e precisa se cercar de algumas informações importantes. Tá? A primeira delas é o, o primeiro grupo dessas informações em relação com a avaliação da saúde sistêmica. Né? É, então, se você recebe o paciente indicado, isso vai fazer parte da tua consulta inicial. Se você já tem o paciente e você também vai fazer o aumento de clínica, você provavelmente vai ter que se certificar dessas informações, mas você já fez boa parte dessas perguntas quando você fez a anamnese na primeira consulta clínica desse paciente. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é se o paciente tem algum problema de saúde crônico. né? Ah, o paciente faz hemodiálise o paciente é hipertenso, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O paciente tem epilepsia, epilepsia, paciente toma alguma medicação regularmente, o paciente toma algum medicamento controlado. Esse medicamento controlado ele tem impacto na coagulação. Esse tempo, esse medicamento tem impacto na hipertensão, né? Então, a gente precisa se cercar primeiro dessas informações de saúde, dessas informações médicas, para conseguir é, planejar né, e saber se o paciente está apto a fazer, de fato, a cirurgia ou não. Quando a gente se depara com algumas situações né, em que o paciente é, não está apto 100%, pode haver necessidade, mas eu vou falar disso na aula 5, pode haver necessidade de a gente pedir algum parecer é, de algum de alguma especialidade médica, mas a gente vai falar isso depois, tá? Então a gente precisa saber primeiro desses problemas de saúde, anotar isso tudo na ficha, né? É, e também ver essa questão dos medicamentos. Em relação ao tabagismo, né? A gente precisa saber se o paciente é fumante ou não. Em geral, todos os pacientes fumantes têm um nível de cicatrização um pouquinho prejudicado quando comparados aos, aos não fumantes, né? E isso precisa ser levado em consideração também. O que é que eu chamo de prejudicar a, a cicatrização no indivíduo tabagista? É, a gente vai ter às vezes um retardo nessa cicatrização. Então, a gente vai falar mais adiante sobre o tempo que a gente espera para liberar o paciente para fazer o procedimento é, restaurador ou endodonto ou protético. Às vezes os indivíduos fumantes têm esse tempo um pouquinho mais prolongado, porque há uma dificuldade, às vezes, de cicatrização da margem gengival, às vezes a necrose. Mas, em geral, os pacientes tabagistas, os pacientes tabagistas desculpa, eles funcionam bem. Né? A cirurgia de hemicorócrina não é uma cirurgia que sofre grandes impactos do tabagismo do paciente, não. Uma outra coisa que a gente tem que levar em conta é a pressão arterial. Né? Se o paciente for hipertenso descontrolado, né? a gente vai ter que pensar numa alternativa pra, é, numa, em manobras, né? na verdade, para que essa pressão estabilize e ele esteja apto a fazer essa cirurgia de aumento de clínica. A gente também vai falar mais sobre isso na próxima aula, na aula número 5. Também temos que saber né, se o paciente é diabético. Quando eu falar de exames complementares, a gente vai destrinchar um pouco mais isso. Tá? E preciso também saber se o paciente já teve experiências negativas com, com alguma cirurgia odontológica, né, alguma reação alérgica ou anestésico, algum produto que foi usado em alguma consulta odontológica. Isso tudo é importante de a gente se cercar dessas informações. Um passo que eu acho que é fundamental nessa consulta inicial é a gente tentar tirar todas as dúvidas do paciente. Isso vale para qualquer cirurgia. né eu Estou falando de aumento de coroa mas isso vale para qualquer cirurgia. Escute o seu paciente. Deixe o seu paciente perguntar tudo. Esteja disposto a explicar, tim-tim por tim tudo que ele precisa saber. tá é, é, é, Imagine que o paciente, em geral, é leigo. né Então, quando a gente fala cirurgia... Muitas vezes esse, esse nome já causa um, um, um, um estresse muito grande. E a gente precisa desmistificar isso, que é uma cirurgia sim, né? a gente precisa tomar cuidado sim, mas que não é nada que seja de grande, uh, de grande injúria ao, ao corpo de, de forma sistêmica. Né? Então, claro, e, e, estando esse indivíduo enquadrado num... num num, num parâmetro de saúde sistêmica, né? Claro, os, os indivíduos imunocomprometidos, os indivíduos que estão fazendo a hemodiálise, por exemplo, são indivíduos que têm uma... Entre outras coisas, né? Claro, mas esses, esses indivíduos que têm mais dificuldades do ponto de vista imunológico,